Você quer aprender mais comigo como aumentar os lucros da sua empresa? Dinheiro no caixa, dinheiro no bolso? Então faz o seguinte, aqui na legenda desse conteúdo, eu deixei um link, o link do meu mais novo treinamento, o workshop, as sete alavancas do lucro. São sete maneiras que eu ensino para você ao longo de dois dias inteiros, sábado e domingo, nas 9 da manhã até as sete da noite, das nove da manhã até as sete da noite, sábado e domingo, para você aumentar o lucro da sua empresa. Dinheiro no caixa, dinheiro no bolso. São dois dias ao vivo, comigo, online. Você pode ser de onde você estiver, ao vivo, online, comigo, dois dias. Então faz o seguinte: clica no link aqui da legenda desse conteúdo, em algum lugar aqui dessa página, tem um link para você saber mais. E quer saber melhor? Quer saber melhor? É, eu cobraria R$ 497 reais por esse workshop, só que eu estou cobrando R$ 97. Reais, exatamente, R$ 97 dois dias ao vivo comigo para ensinar para você como é que você aumenta os lucros da sua empresa. Quer mais ainda? com o direito a levar um convidado. Caramba, né? Agora não dá para perder. Então vai lá, clica no link aqui da legenda e descubra mais sobre esse treinamento, as sete alavancas do lucro, sete maneiras de você aumentar os lucros da sua empresa. R$ 97,00 com o direito a um convidado. Então vai lá, clica lá, a gente se vê do outro lado. Vai lá.